A Pampa Aero Design começou como uma iniciativa dos alunos dentro da, do curso de engenharia mecânica para se ter um pouco de conhecimento de engenharia aeronáutica e participar da competição nacional de aerodesign que acontece em São José dos Campos, São Paulo, organizada pela SAE Brasil, que é uma sociedade internacional de engenharia de mobilidade. Essa competição ocorre no aeroporto de São José dos Campos, logo ao lado do do Instituto Tecnológico da, da Aeronáutica, o ITA, e a porta da, da Embraer. Nessa competição, os, os estudantes de várias universidades, no, no total são uh, mais, mais de 50, 60 uni, universidades, são instigados a projetar um, um avião com, uma, com um peso muito pequeno e que carregue uma carga que muitas vezes é superior quatro, cinco vezes ao, ao peso da aeronave. Então, é um projeto de engenharia levado para um ambiente de competição, ou seja, a, todas as equipes são instigadas a, faz, a fazer o melhor projeto de engenharia e competir contra, contra outros estudantes, mostrando qual, qual desses é o melhor projeto. Em 2017, a, a equipe mudou um pouco, um, um pouco de pensamento, e isso pode ser uh, evidenciado simbolicamente pela mudança do nosso logo, buscando entregar mais mais seriedade, continuidade, para que todos os todos os integrantes tenham uma experiência melhor de engenharia dentro dentro da equipe. Isso também se dá pelo fato de que nós estamos querendo buscar estudantes de outras engenharias para fazer parte do projeto, não só de engenharia, de engenharia mecânica, que foi onde onde realmente começou é, essa equipe. Então, ele é um projeto de engenharia como um todo, não somente de engenharia mecânica. Um dos desafios da, da equipe é realmente ter uma uma equipe um grupo que se volte para a aeronáutica sendo que esse não é o escopo do, do curso dos cursos de nenhum curso de, de engenharia na ufRs então a equipe tem muito que buscar esse conhecimento por fora em liter, em literaturas muitas vezes estrangeiras para que esse conhecimento seja agregado trazido pela, pela equipe passado de ano a ano dentro da, de, da equipe a fim de projetar o melhor o melhor avião possível com uh, em razão de peso para capacidade de carga que seja possível no ano. Hoje a Pamp é constituída por 17 17 membros. Nós vamos continuar crescendo no, no, nos próximos anos e a gente gostaria de agradecer a todo mundo que ajudou e que vai ajudar ainda a, a equipe no, nos próximos nos próximos anos, nos anos que se precederam a esse, porque com certeza, sem a, sem a ajuda de, de, to, de todas essas pessoas, patrocinadores, laboratórios, a infraestrutura da, da URGS, a gente não poderia ter chegado até, até onde chegou, montar uma equipe com tantas pessoas capacitadas para se fazer um projeto de aeronáutica.